No último episódio, fomos para o Saint Anne após conseguir uma bicicleta. Após muitas batalhas, enfrentamos o nosso rival. E conseguimos o HM Cut, que nos deu acesso ao ginásio de Vermilha. E agora, com a terceira insígnia, a jornada continua. A viagem para Celadon, versão brasileira, literando jogos. Antes de partirmos em viagem, vamos precisar capturar alguns pokémons para conseguir o HM Flash! Vamos agora atravessar a caverna dos Digles. Que bola vai! É isso aí, capturamos um the trio. Sai de Ainda não é suficiente, vamos capturar mais alguns por aqui. Que eu não vejo necessidade de capturar no, no início. Tem como capturar agora. Pronto, agora temos Pokémon suficiente. É isso aí, conseguimos o HM Flash. Encontramos um HP Up. Vamos guardá-lo para um Pokémon que tenha muita HP. Muito bem, agora que conseguimos o Game Flash podemos começar nossa viagem rumo a Celadon. volta em Cerulean mas não por muito tempo. Viramos à direita, cortamos essa árvore e seguimos por esse caminho. Oh, batalha! A pequeniqueira quer batalhar. Oh, é um Vamos lá, Charmeleon fogo! Oh, agora um Bellsprout Que também é do tipo grama <risos> Muito bom Quer é batalhar? Oh, Matchup! Vamos lá, Mew! Mega soco! Não foi muito efetivo. Porque o, o Mil é um Pokémon psíquico que tem vantagem contra lutador. Oh, é o Onix! Vai escavar! Explosão ou oh, veronete é a cara da Butterfree. Parece que trocaram os sprites! Em frente Ou oh, miau É isso aí, a Pokébola já está enfraquecida. Voltou Orme, vai! É isso aí, capturamos uma Pokébola. Muito bem, vamos recuperá-los. nele que vamos colocar o HM Flash! Para iluminar a caverna! Voltorb será a nossa lanterna! Oh Pikachu! Pikachu é do tipo elétrico, portanto ele é fraco contra os ataques do tipo terrestre! O ataque de é do tipo terrestre. E agora Clefairy. Clefairy é do tipo normal. Algum palmo à frente do nariz? Alguém tem um fósforo? Ah, é mesmo. Eu tenho um Voltorb. E o oh, cara aí? É um Pokémoníaco? maníaco? Ou oh, é o Cubone? Cubone é do tipo terrestre. Portanto Ele usou o ataque bumerangue, que é um ataque em que ele joga o bumerangue de osso dele. Oh, slopop! É isso aí, derrotamos o Pokémoníaco, E vamos em frente Sai, Pokémon chato Aqui na primeira geração não adianta usar Repel em cavernas nem no mar Slow é do tipo água e psíquico Sauro. Fora de combate. É isso aí, nível 36. e É isso aí, Charmino se tornou um Charizard. O Charizard vai arrebentar Oh Charmander Charmander Fora de combate Parabéns E agora Graveler É capaz dele tentar explodir também Nossa É isso aí, nível 37 E agora Diglipuff. É isso aí, nível vinte e cinco. Vai, explode. E, e vamos em frente. Tô cortando as batalhas repetidas porque, como você pode ver, tá indo com golpe só. É isso aí, conseguimos! Atravessamos a caverna escura! E acabou a utilidade do Flash. Pedioto! <risos> Nossa, ele aguentou o ataque do Charizard. É isso aí, chegamos em Novender! Próxima parada, Celadon! Agora já poderíamos ir para Celadon, mas primeiro vamos visitar a Torre do Terror! Oh, veja o que encontramos! Sim, é o rival ou oh, Pidioto Vamos lá Charizard Haha, <risos> Pidioto Fora de combate E agora Oh, Crowley, Crowley do tipo fogo Portanto, escavar Haha, já era E agora, Execute! Execute é do tipo Psíquico, mas também é do tipo Grama, portanto, fogo nele! E agora... Cadabra! Ah, era pra termos um cadabra se não tivéssemos treinando um mil. É, parece que o Charizard vai levar tudo, hein? <risos> Charizard resolveu solar essa batalha. E agora... Water Nossa, o Charizard está tão forte que nem o um ataque de água faz mais efeito. Ha, ainda ganha com o ataque de fogo. É isso aí, por enquanto é só. E agora... Próxima parada... Celadon! Ah, e essa música? Huh. Oh, é o gambler! Do tipo fogo Portanto Escavar E o cara aí O Grimer Grimer é do tipo venenoso, portanto ele é fraco contra ataques psíquicos Mas o Mil ainda não tem um ataque psíquico Mas não tem problema porque eu ensinei a ele o Mega Soco Que servirá por enquanto O Muck Muck é a forma evoluída do Grimer que está forte aqui não ou oh, nidorina nidorina é a forma evoluída da nidoran fêmea Pikachu Ah, isso vai ser interessante O Bio é capaz de se transformar em qualquer Pokémon Transformação Ou oh, batalha Se você quiser capturar outro mil Você tem que evitar esse treinador aqui Agora Roll Muito bem, estamos quase lá Agora é só atravessar esse túnel E estaremos em Celadon É isso aí, chegamos em Saladon! Muito bem, tudo pronto? E agora, antes de encerrar o vídeo Vamos direto para os ginásios Sim! Vamos lá que dá tempo de uma insígnia Afinal de contas, é um ginásio de grama e aqui o Charizard vai fazer a festa E ó o velho tarado Ha, ha, ha Vontade de ser treinador que você pode entrar Ha, ah, agora vi vontade de ser treinador Você pode entrar num, num ginásio como esse <risos> Primeira batalha Bless A garota mandou bells pro... combate e agora Whipping Ball, a forma evoluída do Velspros. Ah, nível 40 e agora belezinha Hodges. Outra belezinha! Outro para pra gente queimar! <risos> Vencemos outra belezinha. E agora piqueniqueira ou oh, boba sauro? só. Fogo Ai, só é isso aí, vencemos a piqueniqueira próxima. Bloom é a forma evoluída do Odis Portanto, fogo dele Oh, é a Cool Trainer Muito bem, a treinadora de elite quer batalhar Oh, é o Whipping Bell Ai, só É isso aí! Vencemos a treinadora de elite! E agora eu te dá líder, uma belezinha pra gente se derrotar! Oh, Execute! E agora, a batalha de ginásio! Erika! Ou Victreebel! Victreebel é a forma evoluída do Whipping Bell! Portanto, fogo nele! Nossa, ele aguentou o fogo do Charizard! Victreebel, fora de combate! E agora... Tangela! Tangela, fora de combate! E agora... Vai, Lopu. Essa não, pode o sono! Vamos, Charizard! Isso lá é hora de dormir! Vamos, Charizard, acorde! É hora de acordar, vamos! ¡Conseguimos! Presença é no próximo vídeo e até a próxima!